Cientistas americanos estão investigando como a locomoção de um animal pode inspirar o funcionamento de veículos subaquáticos. A pesquisa estuda a Nanômia bijuga, um parente da água-viva que nada com o uso de propulsão a jato. Mas, diferente dos polvos e lulas, que usam um único jato, ela usa entre 10 e 20 jatos produzidos por estruturas chamadas nectóforos. Uma curiosidade da ordem dos sifonóforos, a qual pertence à Nanômia bijuga, é que eles são uma colônia de organismos interdependentes. O nectóforo é um desses organismos, especializado para propulsão. Ele bombeia a água para trás, empurrando a nanômia para frente. Mas não é tudo ou nada. O animal pode controlar os jatos individualmente, sincronizando eles para funcionarem todos juntos ou sem sincronia, funcionando em uma sequência. Em laboratórios, cientistas observaram os diferentes padrões de natação e descobriram que a pulsação síncrona permite que a nanômia atinja grande velocidade, perfeita para fugir de um predador. Já a pulsação assíncrona move o animal de forma mais vagarosa e constante, poupando energia. Essa estratégia pode ser aplicada no desenvolvimento de veículos subaquáticos para que tenham diferentes opções de propulsão, seja para maior velocidade ou para menor consumo de combustível.